Fala, galera! Que a Bonox é o melhor site para você comprar o um gift card, todo mundo já sabe. Vem falar que nesse mês de abril tá rolando uma promoção com 20% de desconto para a sua próxima compra. Então pessoas que comprou gift cards em março, por exemplo, e quer fazer uma compra agora em abril, vai ter 20% de desconto válido para uma compra, certo? O valor mínimo seria 15 reais. Quem quiser tá dando uma olhada, vou tá deixando aí embaixo para vocês ver se vai estar legível. Então gift cards de forma rápida, fácil. Fácil e seguro é na Bonox e lembrando de vocês utilizar o meu cupom 15 para ganhar também 5% de desconto na sua compra, beleza? Big beijo, lança brabinha e vamos para o vídeo. Joga pro bot 15, eu faço o resto? Ô louco. A cash é o seu mid? Legal time, tá bom então hein, véi. Nossa, mano, o que, que é isso? O, o, o que pegar contra esses caminhão, mano? Mano, qualquer coisa que eu pegar, fudeu, velho. Vai ter um Gragas dando barrigada, canhão, olha o gás, né? A Saedra vai me stunar. O Kha'Zix pula em mim, igual uma barata. Fudeu, viado. Fudeu, velho. Pode ser Seju, talvez, né, galera? Um tanque, né, mano? O Kong? Pô, o Kong é mais ou menos também, velho. Pode ser o Kong, na real, velho. O Kong, o Kong, o Kong, o Kong. Pode crer, velho. Gostei, gostei, mano. Olha, olha o Pijas, cedinho, né? Olha o Pijas jogando off-live, mano. Tá no off, né? Safado, tá de safado. Vai tá tryhard então, né, velho? E aí, mano, o Takas tá tiltado, será, mano? Olhei um gamezinho da live do Takas hoje cedo e parece que ele já tava perdendo os cabelos, tá ligado, velho? Que cabelo? Nossa. Aí é duro, hein, véio. Calma que eu tô observando e tô vendo o que que tá acontecendo ali em cima, tá ligado? Então vamos lá. Pedir aqui é, é muito abusado, né, viado? Vim, vem, vem, vem, vem. Você mata, se você matar eu tô feliz, aí. Biblitamp Faz isso não, Evaristo Pode ir, pode ir, Takas O Hakan levanta e você pega, Takas? Como é que é? Delícia, mano Muito boa essa aqui, velho. Tá, aquela hora, mano, eu acho que o Pichas Não flashou, tá ligado? E querer ficar gankando o top aqui não, não é uma boa, mano. Só se ele vacilar muito, né? Tá, vou punir, ó. Vou punir o mid que tá sem spell. O bot tá sem spell também. Ó o Takas. Ô, oh, dá pra matar, Takas, não? Você tem ignite? Ixi, o véio enlouqueceu. Mano do céu, o Takas vai perder os cabelos dele todinho, mano. Hoje. Parece que é hoje o dia. Bom, se eu jogar por esse Drake... Eu vou perder Aralto e talvez meus campos lá em cima, tá ligado? Ou os caras vêm contestar, mano, É né? O que pode acontecer, véi Então já vamos ficar de olho no, no próximo movimento aqui do game, véi Eu vou pegar os dragão aqui por ser um condition forte, né, mano? Nossa, que vontade de achar pra cima desse cara tô o um Rakan vim comigo, mano. Talvez eu morro nisso aqui agora, vamos ver. Não posso pôr a cara não, senão tomo combate da Sandra. Pô, mas se tivesse voz voice no LoL, né, galera? Eu teria falado pro Rakan vim comigo aqui, ó. Falava, Rakan, usa o E mim na parede, tá ligado? Que aí nós levantava o cara, pá, aquela crocância. Só que aí ele deu essa volta todinha, pô. Se o Hakan gruda aqui parece atravessar a parede, o cara morria 100%, velho. Ó, pegou meu... Nossa, ele acabou de pegar, velho. Ele só me mata, viu, galera? Tô morto, tropa. Ai, meu Deus! Hum, caralho, que range foi esse, velho? Pô, acho que seu flash pra baixo era mais inteligente, né, mano? Do que pra cima. Falei pra vocês, ou eu ia perder o arauto, ou eu ia perder meu topside todinho, velho. Aqui que azedou, tá? Não bate, não bate na ward. Ai, meu Deus, eu quero bater. Boa, galera. É isso, mano. Já emenda no Zebolinha lá em cima. Como é que tá? Não vai ter R pra fazer. Responder esse arauto mid, velho. Capaz de morrer nós três aqui, quer ver? Beleza, galera Morrer nós três é o caralho, filho. Respeita, mano Aí, ó, galera Chantinauzinho pro Takeshi O Arato do cara não levou Conseguimos matar no bot É isso, velho. Aqui no mid bot Nós recuperou, saca? Agora o Fudum, né? Da situação É o... O Pidjack contra o Gustavo ali, mano Gustavo Monstrão, ó Esse vai ser o Fudum Mas com isso é, pra... é jogando, mano Spamando jogo pra porra Deixa eu ver se eu mato esse cara. Ai, faz isso não, velho. Tá, foi flash da Saindra. E um shutdownzinho guloso, né, mano? Só vem, Rakan. Só vem, só vem, só vem, só vem. Ai, esse galera eu fiquei bem, tá? É isso, hein? Mano, eu acho que tem game ainda. Só que meu time vai ter que... Saber esperar, mano, não forçar muita play Tentar parar de morrer, pelo menos, saca? Na hora que nascer os objetivos, nós tenta lançar uma brabinha ou outra, né? Ah, o Pidgeas é um safado, hein, velho Será que ele só me mata aqui? Acho que eu tô morto, né, galera? Solado? Eu só morria mesmo, né? Nossa, o tamanho dele, mano graça ele nem parece ter tanto item Mas ele deu dano demais, mano Fudeu, velho Agora, que o dragão responder alguma coisa, hein, galera Levando aqui E roubando a diago do cara, velho É isso Boa, Takas Boa chamada dele se pra dar tempo de sair vivo, ó, mano Insta do Insta B, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. No no Mais um mês apreciando sua rosinha. Valeu, pazinha Nossa, eu demorei muito pra ultar, hein, mano. Será que ele mata? Acho que ele morre lá, velho. Nossa, eu demorei pra ultar, galera. Mas consegui pegar ele. Vou ter que correr pra baixo, porque se eu for pra lá eu morro. Será que dá? Please! Nossa, tem muita gente atrás de mim. Pô, mano, faz baron ou não? Não dá tempo, né, mano? Bom, se levar dois por um pra pegar a T2 top, galera, é melhor do que nada, né, mano? Tinha cinco pessoas bot literalmente, tá ligado? Pegou T2, arrancou o farm deles, tá bom, mano. Eita, velho. Acho que eu tô lagando, mano. Olha o ping. A live tá lagando, né, galera? Meu ping tá indo pro chapéu, velho. Ah, mano. Como é que eu vou roubar o barão lagado, velho? Caralho, eu roubei! Mano, eu não tô vendo nada! Caralho, eu roubei o bagulho lagado, mano. Papo reto. Ixi, morri pro Pijas. Caralho, consegui sair, velho. Nossa! Marquinhos, Tô indo, Takas, tá, mas vai na fuga, Marquinhos, filhão. quero Oi. uma namoradinha. Ó, aqui eu faço. Palma Olha, paizão das caras, né? Palma entrar na sua vida aí. Desativa o script, deve ser por isso Poxa, hum... era pra ter um cara aqui Meu R saiu? Se meu R saiu, tá bom, mano Saiu, mas deu ruim <risos> Matou, Gustavão? Ah, esse Gustavão, nós faz Baron com isso Baron hoje GG hum... É, galera Se você estiver vendo gostoso aí, né pelo menos me ouvindo. Peço até desculpa aí pra você estar vendo lagado. Mas parece que o jogo virou. Beleza? Não, não, não, não, Rakan. Será que o meu time não quer vir não, velho? Ah, não, luta isso. Não um luta, velho. Jogamos mal. Nossa, bom cleanse do cara. Pô, gastei cronômetro, porra toda, velho. Mas pelo menos tirei. Tirei uns um cold deles, tá? Não, não não é bom lutar aquilo, velho. Não é bom. É só parar o B deles e eu e o Takas leva bot, velho. É a gente deixar eu e o Takas levar, mano Por aí Mano, eu acho que é GG Se os caras parar o B Boa, menino Takas Boa, menino Takas É isso, velho. Pô, mas nós tínhamos que fazer algo com isso, não? Galera, tá só aí base? Ó, oh, o Pichas trollou Pudim, vocês estão digitando e não tá com delay aí Beleza, galera Obrigado pela paciência aí, viu, mano Ai, ai, ai Será que eu pego esse corno? Cordo manso Toma, toma, toma Toma Toma Acho que não vale a pena eu perder de a, não, hein, velho Ai, eu não quero perder GA, velho, eu não quero perder GA, eu não quero perder GA, velho Foda-se, paizão, vai de base, velho, gastar tudo nesse cara mesmo que se foda, velho You can get it, oh, oh, oh Gustavão tá só o um bruxo ali Merda, perdi meu R igual a um bobo aqui, velho. Caralho, que dano. Merda, perdi a gia igual a um bobo. Morri igual um bobo, esse morreu também igual um bobo, Três inib down pelo menos, tá bom, caramba galera, mano, tá, tá ganho mas não tá, tá ligado, nós levou 3 inibe, mas a gente trollou agora perdendo o GA, perdendo o Flash, a Zaya, ai o TP do Gustavão, mano, faz isso não, Gustavão Ah, olha o Gustavão, tá arrastando o rolê, véi. Caralho, o cara corre muito, velho. Morreu. Salve, seis meses juntinho. Mano, eu gastei flash pra fazer isso. Eu, eu realmente não sei se vale a pena, velho. Flash ult, tá ligado? Caramba, galera. Dá pra ganhar ou não dá, mano? Que agonia, velho. Nice, galerinha. Que... Mano, outro jogo de 40 minutos, velho. Que porra é essa? Ganhando, mano. Mano, se quiser pegar challenge, vai... é só jogo assim, mano. É só game assim, ó. que loucura Honrar o Gustavão, galera Vou honrar o Gustavão, mano Ó o dano Ai, e aí, trocar a internet, né, mano?